Olá, sejam bem-vindos a mais uma Vida um Corre. Eu sou o Rafa. Eu sou a Dan. E hoje nós vamos trazer para vocês um passeio muito especial. Uhul. Fora do estúdio. <risos> Enfim, a gente vai visitar... O Mercatino. O que é o Mercatino? Mercatino delusato e del antiquariato. É uma franquia aqui na Itália, embora tenha umas outras que não Sim. entram nessa franquia Mas esse que a gente vai visitar é muito grande, tem tudo Pensa numa coisa, vai tem. ter, tá? Então a gente vai mostrar um pouquinho, não dá pra mostrar tudo porque é muito grande Sim. Mas tem as a, a área de prato, tem a área de talher, tem a área de copo, tem a área de potinhos Tem a área de roupa, tem a, tudo, tudo, de tudo, perfume, tudo De cama, de travesseiro, bicicleta. de bicicleta, de ouro Sim. de tudo de lâmpada de carrinho de bebê de tudo gente é o seguinte são os preços mais baixos você consegue montar você vem pra itália putz não quero gastar muito para montar minha casa você vem pra itália você consegue economizar muito, muito né é, lembrando chama mercatino delusato sim muita coisa usada porém sempre em bom estado e também lembrando que muita coisa nova por exemplo, uma, casa, uma pessoa que recebeu um presente que não gostou, um perfume que não gostou, colocou para vender. Ou Sim. ganhou um jogo de panela que nunca usou, colocou para vender. Ainda na caixa. Então, assim, é, não é só usado. Tem que saber pesquisar e ir atrás daquilo que é melhor para você. Sim. E outra coisa também, tem muita loja que fecha... E leva tudo pra lá, Sim. entendeu? Então tem muita coisa que às vezes é de restaurante, alguma coisa que tava novo, inclusive. E acaba ficando lá novinho. Mas até então você olha, você vê, pô, tá um bom estado e tal. Tá um... Primeiro que eles procurado. nem pegam coisa em um estado muito... Novo, Nossa, ainda. que horror, não é assim, A é qualidade é sempre boa. É muito boa. Então vale a pena conferir, bora, ver. Olhem isso, esse jogo, 13 h Vem esses pratinhos, pratos, fundos, pratos, rasos, esse suporte, essas vasilhas, tipo, por exemplo, para pôr uma salada, alguma coisa para servir alguma coisa. Esse, por exemplo, 4,50. Tudo isso, gente. Essas três taças. Olha que lindas. 6,20. Isso é que tá. Isso, mais caro, e né? Outra coisa, chegou dia 6 de fevereiro. Se passa mais de dois meses aqui, abaixa mais o preço. Uhum. Boa, Rafa, de lembrar. Ó, essa daqui já tá 80 euros, ó. São oito peças. Provavelmente por conta do material também. Esses copos aqui, 4,56 peças. Copinhos coloridos, 5,60. Olha quantos! Ou mais ou menos isso, só pra vocês verem. Aí sempre vem o número de peças aqui, ó. A data que chegou. 2 de janeiro, R$ 5,60. Tá. Seis peças, R$ 3,90. Chegou dia 6 de fevereiro. Aqui, ó. Coisas, tipo de decoração de casa também, ó. É R$ 6,70. Esse aqui. Olha que bonito. De por vela 450, porta vela. Esse daqui no caso cada um é 450. Tem dois. Espelho. Olha, mostrar um pouquinho para vocês. Olha que lindo, gente. 890 esse vaso. Olha isso de sopa, que relíquia. 33, <risos> 33. chegando o dia do meu aniversário que fofo <risos> Aqui é mais a área de decoração então olha como você pode montar uma casa com muito muito pouco aqui na itália então fica uma bela dica ainda. Né? tudo de decoração olha que lindo lembra nem tudo é se chama recrutivo no sou de mercado de usado mas nem tudo é usado muita coisa na embalagem nova então, vale a pena comprar também. Olha essas bonecas, que fofinhas, gente. Ó, essa daqui tá 4. Essa daqui 2,50, pequenininhas. Ó, que fofinhas. Muito linda. Ó, de biscoito, 22,20. Decoração, tudo, tudo. Tem tudo, gente, tudo. Olha, lâmpadas. Um tigre para crianças, parte de brinquedos, ó, muita coisa nova, muita coisa fechada, inclusive, ó. Lógico que sim, tem coisas mais caras, mas depende também, ó. Uma criança que usou super pouco, isso vem 890. Aí, tudo jogo aqui, ó, então tipo 2,50, 5,60, 5, tudo jogo de criança, mais ou menos, ó. Esse já é mais caro, 16. Enfim, ali também tem carrinhos de crianças e a parte dos livros, vamos lá ver os preços mais ou menos, uh, esse aqui R$2,50, peguei um livro aleatório gente, mas olha o tanto de livro que tem aqui, por exemplo, um outro um outro livro aqui, vamos ver, 4 euros. Muito barato. É mais ou menos essa média aqui. Aqui já é 270, porque uma coleção, aquele ali, ó. Castel Franco Vêneto, 20 euros. Provavelmente gente. A cerca 250, 250 euros. É um, um livro com efetivamente relíquia. Um relíquia. Olha esse livro do João Paulo II, gente. 2600. É 999, Medalhas, esse outro. Medalhas, euros. tem tudo. Jogo do Nintendo DS 70 euros, PlayStation 1, Harry Potter de câmara secreta por 16 euros. 16 euros. Jogo do Play, né? A gente aqui, inclusive, ó, um livro do Dan Brown que é conhecido, 3,50 vale muito a pena. Olhem que linda essas partes aqui, as luminárias, 20 euros, 12 euros, 20. Olha essa, gente, 55. Pra pôr na sala, que coisa mais linda. Aí tem umas menorzinhas, R$16,70. Muito, muito linda. Bicicletas também, ó. R$69,90. R$99,90. 45 Varia. Olha isso, de madeira, R$133,00. Tá, Tábulo. Com um banquinho, 40 euros, olha que lindo, olha aquele ali, gente. 166,50. madeira, madeira, madeira. Gaveteiro, 55 euros, olha que grande que é. Quanto que tá esse piano, Rafa? euros. R$300,00. Tá bom, né? Gente, olha esse espelho, só pra vocês terem noção da altura, olha, maior que eu. Olha, 22,20. Aqueles menorzinhos, 16,70, esse menor aqui de baixo, 27,80, 155 aquele ali no fundo, mais 155, clássico, 160 aquele ali em cima, varia, tá vendo? Tem uns mais clássicos. Essa é a parte de roupa, uma das partes de roupa, porque é muito grande aqui, gente. Muito grande, vamos pegar uma roupa aleatória. Essa blusa é só pra mostrar pra vocês. R$ 80. Linda. Uma outra parte também tem bolsas aqui em cima, ó. Essa, por exemplo, tá 16,70. Já comprei bolsa aqui por 8 euros da Sisley. Lindas, olha essa. 11,10, 6,70. Olha ali no fundo tem roupa de crianças, de bebês. Olha isso, gente. 5,60. Essa roupinha de criança. Olha que fofinha. Ó, 6,70. O um outro conjuntinho, pelo jeito. É um conjunto, ó. 6,70. Olha que gracinha os preços, ó. 6 euros. Outro macacãozinho. 6 euros, ó. Ó, oh, o Rafa vai pegar uma roupa aleatória, ó. Outra. Sim. X, aquele é que ele gostou, quanto tá? 3 euros 3 euros, gente! Ó, então não fiquem, tipo, quando quem vier pra cá Ah, eu vou levar um monte de roupa, não, dá pra você montar Seu guarda-roupa aqui, e é novinha, né? Às vezes são lojas que desfizeram que às vezes são presentes que as pessoas ganharam, não gostaram É, exatamente Porque é tudo muito novo, ó essa bolsinha, pega ali pra gente, Guelho. Essa primeira aqui, 8.90. Aquela ali de trás já é mais cara, 22.20. Uma da Lacoste, 8.90. Sapatos infantis, aqueles colocam só o pé, para até não ter erro também de roubar, mas aqui ó, 16.70. Esse menorzinho, 5 euros. Lembrando que olha essa bota, gente, é de frio. Pro frio daqui, então, não é caro esses valores. Essa aqui, 11,10. Olha como que é dentro. E aí, essa daqui, 4 euros. Outros sapatinhos com os preços. Tem um molhado nessas havaianinhas aqui, ó. Ai que fofinho. Ó, novinha, viu? Nova, Pega um nova. outro sapato pra gente, Rafa. Vou pegar o, o sapato desse <risos> Quanto? Sola, gente, não está. É. Se vê que é um sapato que não foi usado. Né? Quanto? Está exatamente R$16,70. É mais carinho, mas também olha é o sapato. Melhor. Olha o tanto desse sapato. De tênis, enfim. Aqui, sapatos femininos. Pega um aqui pra gente, Rafa. Feminino. É... Um bonito, que você acha bonito. É Falta um outro. Já... você vê que está usado, que usado mas também não tanto, olha está bom. e 6 euros por 6 euros aqui as coisas são todas muito boas, eles não pegam qualquer coisa para revender e tal olha o tanto lembrando sempre é exatamente isso geralmente as coisas estão numa qualidade, e uma condição boa especial também de 90 não adianta fazer uma roupa no lugar porque eles não vão aceitar. carrinho infantil 222 tem outros ali também 7 euros a tampa ah, E ali embaixo O negócio de comer para criança, para pôr criança Esqueci o nome, gente 42, tá? E tem outros também Aqui atrás Bom, esse foi mais um A Vídeo, um corre! É, trouxemos para vocês imagens do Mercatino. E lembrando, se vocês quiserem ver uma área mais específica, deixem nos comentários, deixem no Insta, Direct, que a gente mostra para vocês, filma bem aquela parte. Isso, é porque, como a gente já falou, é, é muito grande. Mesmo. E lembrando que eu comprei um, um livro do Nicholas Sparks por R$3,50. E... Um jogo de taças, três taças por jogo. De sexta. cristais! Sim. De cristal. De mais de um de meio litro. Ou seja, a gente metros. deixou quantos? Dez euros. 10 euros. Ai, que legal. A gente vai aproveitar agora e tomar um vinho no nosso cálice. <risos> é isso. Até, até, até a próxima. próxima. <risos> tchau, tchau. Você acha interessante colocar um vinho? Não. Não, até pretese pra tomar um vinho. É? Ah. <risos>